Hello guys, How's going? E agora a gente vai aprender uma coisinha bem legal em inglês, que são os relative pronouns. O que, que são os relative pronouns? Nada mais é do que o nosso que, né? O que em português que a gente utiliza muito. O que em português. Em geral, os alunos ficam com dúvida de quando usar, como usar o que em inglês. Então nessa aula você vai aprender como usar, na verdade é uma primeira aula, porque a gente vai ter mais aulas falando sobre o que é o relative pronounce, porque são, a aplicação o uso é um pouquinho diferente do inglês, do português. Né? Então essa é uma aula de introdução, na verdade. Nas próximas aulas a gente vai mais a fundo entender as particularidades dele, tá? Então basicamente você pode saber que é o que do português. Ah, importante, lembrando que essa aula tem PDF, MP3 para você baixar e mais importante ainda, você. Já se inscreveu no canal? O que tu tá esperando? Vai lá, corre lá, se inscreve, ativa o sininho e assim você vai deixar eu super mega power feliz. Ok? Conto com você. Bora começar a nossa aula, então? Vamos lá. Então, os Relative Pronouns em inglês nada mais é do que o who, o which. E o that, tá? São esses daqui que a gente utiliza com esse sentido do que do português. A gente pode traduzir até um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui como que seria uma tradução um pouquinho diferente. Aí eu tenho aqui essa frase que eu trouxe de exemplo. Marie Curie, acho que ela é francesa. Was the scientist who discovered polonium and radium. Então, observa aqui que eu estou usando nesse caso o Que aí, né, Maria Curie foi a cientista... Que descobriu o polônio e o radian. Radian, que é um elemento químico. Rádio, né? Que seria o elemento químico em português. Então, beleza. observa o seguinte. Que aqui, como eu estou falando ela, uma pessoa, eu estou usando o r. Então, bora ver aqui, entender como que funciona a utilização dos três. Porque a gente pode usar, utilizar os três. Oh, the relative pronoun, r, refers to people. Então, quando você está se referindo a pessoas, a fulano, foi aquele fulano ali. Que comprou a minha casa ou foi aquele fulano quem comprou a minha casa normalmente em português fala que né foi aquele ali que comprou a minha casa foi aquele cara ali que me demitiu mas assim você pode também falar quem me demitiu quem comprou a minha casa quem roubou o banco tá e aí quando eu tô falando de relative pronouns, which refers to animals or things então quando está se referenciando quando você está se referindo animais ou coisa você vai usar which quer ver um exemplo aqui deixa eu colocar aqui para você ó that is the house house which I bought então você está passando com seu amigo e apontou ó, aquela ali a casa que eu comprei tá então aí quando você está se referindo a uma coisa ou um animal você vai usar which e aí quando você está se referindo Aí eu tenho aqui o coringa de todos, o that. O that você pode usar tanto para pessoas quanto animais ou coisas, tá? Você pode usar o that para tudo. Por isso que na maioria das vezes as pessoas usam o that, principalmente quem não é nativo, né? É mais comum ele usar o that. O who e o which mostra que você tem mais domínio da língua, né? Que você tem um background bem maior da língua. Então fica mais bonitinho você usar who e which para quando é coisas, é, coisas e animais. O which e who para se referenciar. A pessoas. Alright? Bom well, lá, watch out. We can use that instead of which or her. Emma is the new student who started last week. Emma é a nova estudante que começou semana passada. Aí depois a mesma frase, só que trocando her por that. Mudou nada. Em português é a mesma coisa. Que Emma é a nova estudante que começou semana passada. Alright, guys, então bora praticar um pouquinho aqui? Vamos lá, eu trouxe esses exercícios para te ajudar. Lembrando que a gente pode usar um ou outro, mas sempre coloque os dois que são possíveis, porque aqui vai caber that para todo mundo. Eu não quero que você só fique no that, eu quero que você fixe o conteúdo e realmente saiba que é para pessoa e o é para é, coisas e animais. Beleza? Existe também uma outra possibilidade que é para lugar, que é o where. Mas eu não vou explicar essa aula não, deixa numa próxima aula eu explico, tá? Vamos lá. Então agora você vai dar pausa, vai buscar fazer aí por sua conta, e aí depois você volta da dar play para você poder conferir a correção. Então vamos lá fazer a correção. Ó, Number one, where the was one of the first explorers, -na, na reached the North Pole. Então eu tô falando sobre uma pessoa. Então se é uma pessoa, eu vou usar quem? Who. E aí você sabe que você pode usar o that com todo mundo. That vai caber aqui em todos. É Mas eu quero que você foque no, no, no who e no which, quando usar um e outro. And an iPad is an electronic device, is very popular. Eu estou falando sobre um, um dispositivo, uma coisa. Então, eu vou usar o which. Então, o iPad é um, um dispositivo eletrônico que é muito muito famoso. Nú número 3. The Mona Lisa is a famous painting, tanana, is in the Louvre Museum in Paris. Ok, estou falando que o, o a pintura Mona Lisa é famosa. Então, se eu estou falando de uma coisa, eu vou usar o which. Número 4. Cricket is a sport. Comes from the, the UK. Então, eu estou falando de um esporte. Um esporte é uma coisa. Which? Número 5. Anthony Godzi was the Spanish architect. Pessoa. Anthony. Então, eu vou usar who. Por último, 6. This is the new cell phone. I bought yesterday. Esse é o celular que eu comprei ontem. celular é uma pessoa ou é uma coisa? É uma coisa. Então, eu vou usar which? Gente, viu? Essa aula é bem simples, bem básica, mas eu vejo que todo mundo só usa o that, that, that, all the time. Então, assim, é bom você saber quando você usar um, quando você usar o outro, pra poder... É, sua, sua linguagem ficar mais bonita, você soar mais como um, um native speakers, um nativo, né? Beleza? Então, baixa o PDF, baixa o MP3, pratica, treine isso daí pra poder fixar melhor, assista a aula de novo e, claro, lembre-se de não se esquecer, de se lembrar, de se inscrever no meu canal. Alright? So, that's it. See you!